Fala aí galera, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje pra gente falar sobre a chegada do Flex em BH, mas eu quero falar um pouco mais sobre Rio de Janeiro, Curitiba, BH, do Flex em si e como que você ganha vantagem utilizando esse serviço. Então fica comigo aí que a gente vai falar bastante, tudo que você precisa saber sobre o Flex. Bom, o Mercado Envios Flex, ele nasceu já faz um bom tempo, mas ele estava por muito tempo restrito só a São Paulo. Grande São Paulo depois isso foi se ampliando. Hoje o Flex já está presente no Rio de Janeiro, ele já está presente em Curitiba e ele já está presente também agora em BH, isso é fresquinho. O que é o serviço do Flex? Primeiramente, a gente vai para a tela entender quanto custa, quanto recebe, o que você tem de responsabilidade, as regiões que você pode usar ou não, então fica comigo aqui. Primeiro ponto, ponto muito importante ali, o Flex ele não vai aparecer para todo mundo, mesmo que você esteja nessas cidades, pode ser que ao abrir o teu painel e lá em preferência de vendas você não encontre a opção para você ativar o serviço do Flex. O Flex ele chega na cidade mas ele não atende todas as faixas de CEP. Os CEPs que podem ser considerados áreas de risco para o próprio Mercado Livre ou são CEPs que ele não quer atender ele faz a exclusão tanto para compra quanto para venda para aqueles lugares. Então esse pode ser o um motivo de você não estar tá vendo o Flex. Segundo ponto o Flex ele é um serviço voltado para quem entrega rápido que a gente tá falando de entregar no mesmo dia ou no dia seguinte dependendo do horário de corte. Então, se você tem um histórico na tua conta de entregar de uma forma muito lenta, e não conseguir cumprir o prazo, ele provavelmente não vai ativar para você o serviço do flex. Então, isso também pode estar acontecendo. Se você tem um histórico de conta que você tem muito problema, muito problema de reclamação, muita mediação e etc., ele também não vai correr esse risco. Esses critérios não estão claros aqui, mas são critérios que a gente já identificou em padrões. Então, sim, isso pode te levar a não ter flex terceiro ponto hoje o flex ele é liberado no seu painel de forma automática lá no comecinho do flex a gente ainda conseguia priorizar a lista a gente conseguia pedir mas hoje não existe mais então hoje o flex ou ele aparece o teu painel ou sua conta não tá apta nesse momento para ter o flex ativo então são pontos importantes que você tem que se ligar o que é o serviço do flex o serviço do flex ele baseia em dois aspectos primeiro entrega no mesmo dia baseado no horário de corte eu vou explicar o que é isso ou entrega no dia seguinte a partir do momento que você ativa o teu anúncio no flex, ele pode ser filtrado para entrega no mesmo dia pelos seus compradores, então isso é extremamente agressivo, porque você passa a se destacar para a tua região. O Mercado Livre criou o flex porque antigamente as entregas de motoboys e as outras entregas que eram feitas por conta própria da empresa, obrigatoriamente elas tinham que ficar fora do serviço do Mercado Envios 2. Ao criar o flex, ele passou a ser um serviço que é válido sim, é válido para a sua relevância de postar no prazo, ele é válido para a relevância do teu anúncio. Eles tem o rasteiro completo também dessa postagem. Então isso passou a ser um serviço considerado mercado envios dois. O que a gente não recomenda é que você use a convivência Full e Flex. Isso já acontece em São Paulo onde você pode ativar um anúncio que está no Full também no Flex. A gente não recomenda isso porque não é 100% automatizado voltar ou pausar o estoque. Isso pode gerar alguns furos de estoque no meio do caminho. Segundo ponto, a gente põe o produto no Full para usar a relevância 100% do Full. Então deixa o produto no Full, no full e deixa o teu produto produto que tá com você no flex para que você tenha um produto girando 100% aqui no full e um produto girando no flex é isso é o que a gente recomenda é como a gente usa nos negócios como a gente indica para os nossos clientes utilizarem hoje lembrando que você pode fazer o que você quiser sempre que o negócio é teu. agora vamos para a tela aqui para gente entender aqui tem um manual do mercado livre eu vou deixar todos esses links disponíveis para você aqui embaixo do vídeo você vai clicar no link vai baixar um pdf aonde você vai ter esse material para você poder acessar todos os links que são vários links diferentes mas são links que também explicam o que vocês vão ver na tela agora primeiro ponto eles colocam com muita importância né? envios no mesmo dia entregue para o seu motorista o quanto antes segundo ponto envio no dia seguinte entrega e faça a entrega no dia posterior ali até 11:59 59 é mesmo dia 5 Sim. Seu comprador pode receber ou pode não receber. Ali, se o meu comprador não tiver o seu motoboy ou a empresa que você contratar, ele vai ter no aplicativo, que é um aplicativo que ele instala em qualquer celular, que ele vai logar com a conta dele. Então, se eu sou o seu José e eu sou o seu motoboy, eu vou fazer um cadastro no Mercado Livre como o seu José, vou logar nesse aplicativo e aí eu vou escanear nesse aplicativo as suas encomendas. Quando eu entregar, eu vou dar para o Tarso assinar e ele vai assinar dizendo foi entregue. Se o comprador não tava algo a que aconteceu ele vai informar no mesmo dia que o comprador não estava para que ele possa não punir a sua reputação, ponto importante aqui dentro. Por isso que é muito importante que você encontre e escolha boas empresas para fazer isso. Segundo ponto aqui agora, você configura o seu envio baseado em três parâmetros. O primeiro parâmetro é selecione até que horas você oferece o envio. Lembrando, você pode colocar um horário de corte mínimo, meio-dia, você pode colocar, mas a maioria das empresas optam por trabalhar com corte até meio-dia. Então você vai ter que testar duas estratégias aqui muito importantes. A primeira é colocar uma região menor, já vou explicar sobre isso, trabalhar com um horário de corte maior ou deixar meio-dia e já começar a sentir para ver como vai. Por quê? Porque os seus concorrentes vão trabalhar muito provavelmente com esse horário de corte mínimo, que é meio-dia, que normalmente as transportadoras pedem isso, é mais confortável. Ali dentro, então, às vezes é uma forma de você se destacar nesse aspecto. Segundo ponto, você vai dizer quantas encomendas máximas você pode postar no mesmo dia. Então você vai falar: "Aguento 10 pacotes, 30 pacotes". Se entrar mais do que 30 vendas em um único dia, ele vai colocar essa venda para ir pro ponto de envio para coleta ou como for enviado. E o terceiro ponto é a tua área de cobertura para você poder trabalhar. O que é área de cobertura? Vamos abrir as áreas de cobertura que a gente tem. Essa tela aqui tem todas as áreas de cobertura já dos estados. Então São Paulo, todas essas zonas são consideradas áreas de cobertura. E aí aqui eu quero já trazer um adendo. Digamos que você está localizado na centro. Depois disso, do lado esquerdo eu tenho oeste, do lado direito eu tenho a leste 1, embaixo eu tenho a sul. Divisa comigo, né? Que encosta, divisa, risquinho com risquinho. Eu tenho a Norte 1 a norte 2. Isso é considerado uma intrazona, que é uma zona perto. Então a tua região é centro, a tua zona 1 é a zona que faz divisa com a tua zona, e a tua zona 2 são as zonas que estão fora da divisa. Indo aqui para Osasco, Oeste 2, Tabuão, Oeste 3, Sul, eu já estaria indo para uma região mais distante, o que vai ter diferença no reembolso que você vai receber para esse frete, para você poder pagar o teu transporte. Então, São Paulo é o lugar onde está mais dividido em regiões, a gente sabe que andar 5km em São Paulo não é igual andar em qualquer outro lugar do Brasil. A gente tem Rio de Janeiro dividido dessa forma, Tá vendo os vazios do mapa aqui? São regiões que o Mercado Livre excluiu da possibilidade de ativação. Então, além disso, mesmo estando na Norte 2, Pode ser que o seu CEP esteja excluído. Então eles vão nesse nível de ação, de exclusão ou ativação do serviço. Aqui eu entro em BH. Então como que BH está sendo dividido? Então eles já quebraram em bastante regiões aqui para você poder escolher em qual região que você quer entregar. Então sim, você pode estar aqui na Oeste e falar vou entregar até Santa Luzia. Assim como você pode estar na Oeste e falar vou entregar na Pampulha, na Leste, no Centro-Sul, Contagem Contagem 2. Posso entregar só na minha zona? Pode, quanto menor a tua zona, quanto mais curto o teu horário de corte de postagem, menos você tende a vender. Então escolha regiões estratégicas aí para o seu negócio. Aqui dentro eu já estou no de Curitiba. Então o Flex de Curitiba tá dividido nessas áreas aqui, tá vendo? Então centro, centro 1, centro 2, oeste, oeste 1, oeste 2, sul 3, sul 2, sul 1, sul 4. Você conhece muito bem a tua cidade e você já sabe para onde você vai criar essas rotas, né? E você provavelmente também vai pegar a informação com a transportadora. Ela vai te falar, baseado na tua região, você pode entregar até a região XYZ. É assim que você seleciona aonde você vai entregar. Então, leve em consideração dois aspectos que eu falei. Horário de corte mais curto, entregando para o maior localidade do seu estado aí, da sua cidade, no caso. Ou um horário de corte mais longo, parando 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, entregando uma região menor. Precisa testar isso diretamente. Além do meu produto, ele não dá... Para ir de motoboy. Então, provavelmente você vai ter que usar ou se a transportadora tiver no carro, etc. Ou você vai ter que fazer serviço com Uber às vezes. E aí você vai falar a conta não fecha. Vamos entender então como que eu recebo do Mercado Livre. Quando você faz uma venda, lembra a mesma região que eu falei, digamos que eu esteja na região central. Então, se eu vender para a própria região central, o Mercado Livre vai me dar R$ 8,90 de frete. Além, minha conta não fecha. Primeiro de tudo, o frete do Flex é uma média. E isso é importante. Segundo ponto, se você se tiver uma região próxima, que são as regiões de divisa, você recebe R$13,90 e aí aqui a conta já começa a fechar, a média é R$15,00. R$13,90, R$15,00 você já começa a chegar em serviços que dão para entregar de moto. E se você tiver uma região que não faz divisa com a tua, independente se é uma, duas, três para frente, ele te paga R$15,90. Então é assim que você recebe. O pulo do gato está aqui, ó. então frete grátis. Quando o produto passa de R$79,00, se você for mercado líder, loja oficial ou reputação B, verde escuro aqui dentro, então é reputação verde, você passa a ter só 10% do custo de envio. Além, então quer dizer que eu recebo quase nada nesse aspecto pelo Mercado Livre sim, mas lembra que no frete grátis você embute um valor que o Mercado Livre te obriga a embutir, aquele valor entra inteiro para você. Por isso que ele não te paga quase nada pelo frete de envio, que ele sabe que você vai ficar com o frete grátis. Então se o produto é um produto grande, pesado, vai ter que ir de carro, ou ele é um produto que o frete é de 20 reais, você vai ficar com aquele valor. Que você embutiu de frete grátis de 20 reais, então você já passa a ter mais do que os 15,90, mais do que os 3,90 e mais do que o 8,90. Se for um frete grátis de 60 reais, que o Mercado Livre faz você embutir no produto, você já fica com esse valor para você. Então, aí tem um pulo do gato que é também você olhar de forma estratégica para os seus produtos acima de 79 reais, que eles podem ser muito interessantes. Dentro do Flex Isso é bem importante também para você Como que funciona o fluxo de compra Aqui dentro? Você pode ser filtrado No menu de categorias Você pode ser filtrado em produtos e promoções Você pode ser filtrado na barra de busca Depois que ele puxa E aí ele vem uma opção para que ele possa Fazer o filtro dos produtos Que tem a entrega do Flex Então isso daí vai te dar um destaque Como é que eu sei se meus concorrentes Já aderiram? Você tem que usar um CEP dessas regiões, né? Da região que você quer pesquisar antes do meio-dia. Se aparecer entrega hoje é porque seu concorrente já ativou o Flex. Eu falei no começo que não é bom utilizar a convivência Full e Flex, que a gente não recomenda. Além, mas eu já vi o Full fazendo Flex. Aí é o Full fazendo Flex. Você não tem essa opção de falar, vou ativar a convivência e agora Full manda o Flex pra mim. Não. Em categorias muito específicas, em CD específico, com produtos específicos, eles já estão testando, eles mesmos fazerem entrega no mesmo dia dos seus produtos, mesmo estando no Full Mas isso não está escalado, isso não se aplica a tudo. Então é muito importante que você tenha essa clareza na hora de fazer o Flex. Aí agora eu quero saber se você vai utilizar o Flex ou não. Lembrando né, que nós temos hoje a maior consultoria para vendas em Marketplace. E se você quiser saber como a gente pode te ajudar, aqui embaixo tem um link para você baixar o PDF e também para conversar com a gente. Um grande abraço e bora acelerar.